Tudo bem? Então, vou responder mais uma tag pra vocês. Tô aqui. Tá frio, gente, sério. Por isso que eu tô com esse coisa aqui no pescoço. E como é que eu tô dentro de casa, então tá tudo bem pra ficar de manguinha curta, mas agora tá começando a ficar friozinho já. E tá começando a escurecer. Então eu tenho que fazer rápido, falar muito rápido, pra dar tempo de gravar, enquanto ainda tá claro. E ainda eu ainda tô aparecendo direito. A tag de hoje. É, meu passado me condena, eu tô pegando as perguntas do blog da Fabi Santina, e eu vou deixar linkado aqui embaixo, como sempre, e vamos começar. Moto passou. Pergunta 1. Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Já. Só que eu não cortava meu cabelo sozinha, porque eu era medrosa e eu ainda sou. Eu cortava com... eu peguei um dia meu cabelo e segurei e pedi pra minha tia passar a tesoura pra ela passar retinho. Só que eu peguei muito cabelo, sério, eu peguei tudo isso aqui. Tipo, daqui até aqui no meio e eu puxei pra frente. Reto. Então ficou um negócio muito bizarro. Porque ficou parecendo os tons em chororó, início de carreira. Eu vou botar uma foto deles aqui pra vocês verem. E sério, ficou muito bizarro. Eu passei, eu acho que o resto do ano inteiro, indo de, de faixa de cabelo, aquela faixa grandona, sabe? Pra esconder... E eu socava a franja tudo ali dentro, porque ficou muito bizarro. E, sei lá, foi uma época em que todo mundo cortou o cabelo sozinho e deu merda pra todo mundo. Eu, meu objetivo era ficar com aquela franjinha, assim, retinha. E depois disso eu peguei trauma, nunca mais fiz franjinha, não quero fazer franjinha. Não me vejo de franja, eu tenho dessa pequenininha, não vai rolar. Mas na época eu queria, porque queria, porque todo mundo tinha. Dois. Já brigou com uma melhor am com uma amiga por motivos inúteis? Sim, eu e minha melhor amiga a gente brigava muito na época do colégio por ciúmes, besta. Ela tinha ciúmes se eu arrumasse uma amiga e conversasse uma aula com essa guria, ela ficava muito chateada que eu não tava dando atenção pra ela. E se ela arrumasse uma amiga e ela ficasse conversando com essa menina por, algum, por uma aula, eu ficava chateada porque eu era a melhor amiga e ela comigo que ela tinha que estar tá conversando. Então, a tosquinho assim. Hoje a gente continua se falando, a gente continua sendo amigas, mas a gente não se fala mais com tanta frequência. E passou essa história de ciúmes agora, cada uma tem as suas amigas, e a gente não participa mais dos mesmos círculos de amigos, mas os que a gente participa são pessoas que, a gente, que as duas conhecem, que as duas se dão muito bem, então não tem muito motivo pra ter ciúme, cada um tem os amigos que quer, sabe, então... Mas a gente na época brigava muito por causa disso. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Já. Já quebrei. E eu nunca falei, na verdade, que tinha sido eu. Eu só fiquei quieta, deixei lá e o dia que alguém descobriu, descobriu. Porque eu não contei que tava quebrado. E sempre foi assim, na verdade. Eu nunca falei, tipo, ó, oh, quebrei não sei o que. Às vezes as pessoas descobrem por causa do barulho que faz pra, ao quebrar, tipo, a minha xícara que caiu no chão e estraçalhou. E eu fiquei muito chateada porque eu gostava muito da minha xícara. E, ou sei lá, um copo, alguma coisa assim, mas de quebrar, qualquer coisa quando eu era menor e não falar, eu, não, eu nunca falava porque eram coisas toscas, tipo, era uma perna de uma boneca, era a cabeça de uma Barbie e eu me encaixava de volta e azar que tava quebrado eu continuava brincando igual, não tinha muito problema com isso mas quando alguém descobria, era tipo, ah tá, depois a gente arruma, depois a gente cola nunca foi um motivo de uma briga ou algo assim já, já tocou a campanha do vizinho e saiu correndo? Não, porque eu moro numa rua, então não, não é condomínio, assim, pra tu ficar brincando e tá tudo bem. E... Eu não costumava brincar muito na rua, e quando eu brincava na rua, minha mãe tava junto, pra, sentada na rua, olhando, então não dava pra fazer esse tipo de coisa. Mas... Não, eu só... A única vez que eu toquei campanha de alguém foi quando eu e uma amiga a gente foi pedir doces ou travessuras no condomínio dela, e ninguém abriu a porta pra gente. Então a gente não, não adiantou ter tocado a campainha, porque a galera tava toda, eu acho que, viajando, ou não quis abrir mesmo, e a gente não ganhou nada, mas a gente tocou com a campainha de várias pessoas e ficou horas esperando na rua pra ver se alguém ia aparecer e dar um doce pra gente. Ninguém deu nada, e a gente teve que comprar um sacolé depois, porque a gente tava muito afim de comer doce. Você já passou o trote? Não, mas eu já estive junto quando amigos meus passaram um trote e me rindo, mas daí é eu pegar o telefone e passar, não. Mas assisti, eu já assisti e eu me mijo rindo e eu sei que é errado, não façam isso em casa, mas eu acho engraçado e ponto final, é engraçado, é um negócio engraçado. A não ser que, claro, seja ah, para polícia, para bombeiro, que é um serviço da comunidade inteira. Mas quando é, pra, quando é pra alguém que tu sabe, que, é, que, é, que tu conhece, que é teu amigo e que vai levar de boa, não tem porque não, não vejo um porquê não brincar com as pessoas numa brincadeira sadia. Já, faz, já fiz parte de uma gangue? Não. Mas no meu colégio a gente teve uma época que tinha uma modinha e o pessoal fazia... Como é que era é o nome? Bondes. A gente tinha bondes, cada bonde tinha o seu nome, o seu chefe, e os seus seguidores? Então eu já fui seguidora de um bonde, eu já fiz parte. Eu nunca fui chefe de bonde, porque eu acho que eu não dou pra ser chefe de nada. Mas... Era engraçado, era divertido. E, a gente, e tinha umas roupas lá que marcavam um briga, uns negócios assim. Só que acabou que eu nunca nunca em nada, era só papo mesmo. Nunca ninguém brigou por causa disso. Mas já participei, já fui parte, só que tinha um bonde, não de uma gangue. Brincava de verdade a consequência? Sim, eu brincava. Só que a verdade consequência na época não era só a verdade consequência, era a verdade consequência no barco E as maiores brigas eram por causa desse maldito, desse barco. Que a gente tinha... A história, não sei se vocês brincavam disso, mas era assim... eram três tu tava com três pessoas no barco. O barco ia afundar. Então tu tinha que deixar uma pessoa, ou afogar uma pessoa. Uma tu salvava e uma tu largava na ilha. na ilha Essa pessoa que tu largava na ilha normalmente era uma que tu gostava, mas não era tua melhor amiga. A que tu salvava era a pessoa que tu gostava, e que era tua melhor, ou que era tua melhor amiga, e a que tu afogava era a pessoa para quem tu tava ligando. E sempre, me botava, sempre que eu pegava essa brincadeira, e eu caía, no, e eu tinha que pedir barco, me botavam com a minha melhor amiga, uma outra guria com quem eu me dava super bem, e um guri. O guri era certo que eu ia afogar, mas a briga dava por quem eu ia salvar. E eu sempre salvava uma pessoa aleatória, que não era a minha melhor amiga. A minha melhor amiga eu deixava na ilha tipo, ok, tive amiga. E ela ficava muito brava, a gente brigou muito por causa disso também. E, amiga, sério, não era por mal, tá? é Só que a gente não estava se tão bem nos dias. e Mas era só por isso. E eu tentava fugir muito, muito, muito, de pegar consequência, porque meus amigos eram muito malvados comigo na época. Então, quando era consequência pra mim, era tipo, tomar um negócio nojento, Vai abraçar não sei quem, era sempre uma pessoa com quem eu não conversava, tinha que chegar e abraçar a pessoa, e como é que era a outra? Mas a maquiagem invertida, sabe aquela time da maquiagem surpresa? Era tipo aquilo, eles me maquiavam com as coisas tudo fora do lugar e eu tinha que ficar com aquilo até o final do jogo. Era bizarro, eu sempre me ferrava porque eu, era cada três verdades era uma consequência e a minha consequência era sempre a pior. Uh, já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar ou dar. Sim, eu e a minha melhor amiga, durante os primeiros anos, eu acho, da escola, ali até a oitava série, a gente se trocava caneta. E não era uma troca tipo, ah, eu te dou essa e tu me dá aquela. Era uma troca tipo, eu ia lá no estojo dela e pegava uma caneta, e depois ela descobria que eu tinha pego e vinha no meu estojo e pegava outra pra ela. Só que eram sempre as canetas que a gente mais gostava, que a gente pegava, que a gente roubava uma da outra. Eu peguei dela uma caneta de gel linda uma vez, que eu adorava aquela caneta e ela amava aquela caneta. E ela peguei pra mim, sumiu a caneta do estúdio dela. E um dia eu tava fui cantar uma caneta pra escrever no caderno normal, e ela tava com a minha caneta historiográfica, tipo, era a melhor caneta que eu tinha de escrever matéria, assim, de copiar matéria um monte do quadro. E ela pegou pra ela, era uma caneta anatômica que eu tinha comprado só pra copiar a matéria do quadro. E ela pegou pra ela, aí tu pergunta, ai ah, tu pegou a minha caneta? Não, nem vi. Como não? Se ela tava escrevendo com a minha caneta. Mas eu fazia isso com ela também. Isso nunca foi motivo de briga entre nós. E era uma coisa normal, nossa. Só que a gente não se pedia nada. E pros outros parecia que a gente tava roubando as coisas. Mas era que a gente já tava acostumada a fazer isso. Uh, já colou em prova? Eu colar de alguém? Não, porque eu não tenho coordenação pra isso. Eu não sei fazer isso, se eu sou cagona. Eu tenho muito medo. Mas eu já passei cola. Eu deixo as pessoas colarem de mim às vezes, e eu fico, o máximo que eu faço é ficar parada e ficar quietinha e mais encolhida que eu puder pra pessoa olhar a resposta da minha prova porque agora, me perguntar pra eu virar e falar pra ti a resposta, eu não sei fazer isso, não me pede que eu não sei fazer isso, eu fico nervosa não consigo, mas eu deixo colar de mim, eu não tenho problema nenhum, só que eu colar de alguém, eu não sei fazer isso, eu não aprendi a colar de ninguém então estudem crianças, sério, estudem pra ser quem passa cola e não quem pega porque pegar a cola é muito mais difícil do que passar. Uh, quais erros de maquiagem você cometeu no início? Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que logo que eu comecei a me maquiar, que começaram essa história de festa de 15 anos, e a gente saía com, a, com o pessoal pra ir pra festa, eu, começou, eu comprei, eu comprei não, minha tia comprou um coisinho pra corrigir sobrancelha, era um duo. De um lado vinha uma, uma, uma coisa parecia a rena, que era um gelzinho que tu passava na sobrancelha pra preencher. E do outro lado vinha a escovinha com um gelzinho pra fixar. E uma vez eu inventei de fazer isso antes de ir pra uma festa. Só que eu olhei no espelho e pra mim tava tudo bem. Tava normal porque o negócio tava molhado ainda. Quando aquele treco secou, gente, sério. Era a minha sobrancelha e o resto do meu rosto. Ficou muito preto. E eu já tenho a sobrancelha bem marcada. Então... Quando eu passei aquilo, ficou muito feio, ficou bizarro, sério. E nas fotos aparecia bem direitinho, porque a minha sobrancelha estava muito artificial. E eu não vi antes. Então, eu não tinha o que fazer lá. Eu fiquei esperando a festa acabar, simplesmente, pra poder chegar em casa e tirar aquele negócio da minha cara. E eu fui olhar as fotos. Eu passei a festa inteira mexendo muito, porque eu tava com uma roupa muito legal naquele dia. Mas eu cheguei em casa, eu fui olhar as fotos, Tava muito feio. Sério, eu fiquei tão chateada, porque eu demorei tanto pra me arrumar. Eu escolhi tanto aquela roupa. E depois não adiantou nada, porque nas fotos nem dava pra postar, porque tava muito feio mesmo. E eu até pedi as minhas amigas me cortarem dessas fotos, porque tava muito, muito feio mesmo. Não dava pra postar aquelas fotos de jeito nenhum. E na época eu ainda não sabia usar Photoshop, então não dava pra dar uma apagadinha. E não existia aquele aplicativo de alterar o rosto, então eu não tinha o que fazer mesmo. Ou apagava a foto, ou botava a foto feia no Orkut na época ainda. E... É isso! Acabou! Eu espero que vocês tenham gostado, de me conhecer um pouquinho mais e de descobrir algumas coisas que eu fiz quando eu era mais novinha. Um beijo! Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, de curtir o vídeo, de mostrar para os amigos. E se vocês responderem essa tag, deixem o um aqui, o um link, nossa, o um link aqui, para eu poder ver também. Um beijo e até o próximo. Tchau!